bande guru padad guru-padad-dandam-bhakta-vindasam-anitam Sri Chaitanya-prabhu-bande-nitam-ananda-sahoditam Sri nanda, nanda nanda nang bande radhika charno dayam gopi jano sama Vanchakal pataru was chaki pass bivacha Patitanang pavone bavishna bebu no muna mukankaroti vacha lang pangung lang heitigrim Yatke patamahangabandi paramanandu madhavu brenda Shna bhakti pade sattva tva i namu nama nara yuna namaskita narancha narottamam devin sarasvati vyasam tato jayomadere Sankirtane kisno kathupadeshe gauriya patrasya prakasonecha sadhanurakta guru bhakti bhakti pramodaaksh jagodvarnu dayam sadapari bhagvan mabhistooham teethas padam siva virinchintam saranyam viitaatiham punotpal bhavad dibootham bandhe mahapurushate charuna ravidam yat pad pallava nakchanda bisfori jitakam api porna ragrasa sagarasar murti saradhikamai shri krishna chaitanna prabhu nitanando siya adaita kada darshiva bhakta bindu shri krishna chaitanna prabhu Sivadvaitagada dharasivasadi gaura-bhakta-binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hari Aja anulam mito bhujokano ka ha kamala ha yataksho dija palu bande jagat priya karu hare Krishna hare Krishna Krishna Krishna hare hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama Ram, Hare Hare Hare Gange Tava Vandito Divarupam Bhukti Cha Mukti Cha Bhavanurupena sadhanaranam Ganga taranga ajata kalapam Gauri nirantara tabam bhagam Narayuno priya mananga shanatham Vági-sa-jushva-dunin jas o -ja cha maham hari kishna hari Kishna, Krishna Krishna hari -kishna, hari Hari-rāma, Hari-rāma राम राम हरे हरे अमेद्ध पुरुने प्रिमेकीत संकुले, शभाव दुरुगन दिविनिञ्द तारे, कले वरे मुत्रे पुरिश भाविते रमंति मूढँ विरमंति पंडिता अमेद्ध पुर्णे प्रिमेकीत संकुले, सभाव दुरुगन दिविनिनिञ्द तारे kalevari Mutre Purishya Bhavite Ramanti Murha Biramanti Pandita Gaudiya Gostipati Sri la, la Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Taku Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru disse Por que você quer controlar os demais? Por que você quer controlar os demais? Não é o seu dever. It is my duty. I am é meu dever, eu estou agindo como guru. Por que, que você quer desnecessariamente controlar os demais? Pense nos seus próprios problemas. Gaudiya Gostipati Sri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, quando alguém tenta controlar os demais, é um tipo de ego. Então, tal pessoa está completamente condicionada, amarrada à matéria, à ilusão. Nós não podemos controlar ninguém. Se alguém obedece o meu código amoroso, o código da minha linguagem amorosa, então, sim, tal pessoa pode seguir o que eu tenho a dizer, mas eu não posso forçar ninguém. Eu não posso forçar ninguém para se render a mim, diz Prabhupada Bhaktisiddhanta. As Jivas são só tantra. Elas têm seu próprio arbítrio, eu não posso forçá-las a nada. É o desejo pessoal de cada um, se eles vêm até mim ou não. Se eles me ignoram, se eles me jogam fora ou se eles me aceitam. Porque as Jivas têm sua Tantra. Ela se reserva o direito até de cair, a qualquer momento, de cair do processo. A Jiva pode decidir fazer o que quiser, a qualquer momento. Então, preocupada diz, depois de ouvir muitos Harikatas, incontáveis Harikatas, depois de cantar muitos kirtanas que falam sobre Sharanagati, sobre a rendição, como é possível que eles tenham me abandonado, me deixado? Talvez eu não esteja qualificado. Eles me jogaram fora para aceitar outros gurus, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, humildemente. Mas, na verdade, se acontece alguma ofensa muito grande, Como o Sr. Shiva, Shankara Bhagavan. Ele nunca comete ofensas, mas está escrito. Se o Sr. Shiva faz alguma ofensa, nem ele poderia ser perdoado. A parada é, é proibida até para o Sr. Shankara, para o Sr. Shiva. Isso representaria um grande problema. Somente pela ajuda do nosso intelecto material, da nossa mente material, pela aplicação dos sentidos materiais, das mãos, dos órgãos do corpo, nós estamos tentando achar a verdade absoluta, que é quase impossível pela aplicação do nosso intelecto material, da mente material, pela aplicação dos nossos sentidos materiais, dos nossos ouvidos. Nós estamos procurando o Senhor Supremo, o que é algo impossível. As pessoas não conseguem superar a barreira de Maya. Krishna disse isso claramente no Gita. A minha Maya é impossível de ser transposta. Ninguém pode atravessar o oceano da ilusão. As pessoas são compostas pela essa própria ilusão. Somente aqueles que se rendem aos meus pés de loto 100%, eles podem sair daí, sair da ilusão. Caso contrário, é impossível. Mesmo sabendo que é como uma miragem, como uma alucinação, Todos nós já sabemos isso, nós já ouvimos isso no Harikata. Todos podem dizer, todos podem pronunciar e repetir, ah, esta realidade é como uma miragem. Como num deserto, que as pessoas na, na distância enxergam o tremor do, do do gás do ar e acham que é a água e correm naquela direção. Quando elas se aproximam, aquele efeito se move no espaço e a pessoa acha que a água está mais longe, mas não é água. É uma miragem, é uma ilusão, é uma ilusão no deserto, algum animal morre. Sim. Esse, esse ser humano que está procurando a água, se ele ficasse parado, ou se um animal que fizesse isso ficasse parado, ele não morria, porque ele começa a correr, ele perde toda a água que ele tinha no corpo. Bhaktinoda Thakur escreve isso num kirtana, mas nós não conseguimos realizar. Eu queria entrar na vida familiar, ele diz, com filhos, com a esposa, para que eu pudesse desfrutar de tudo isso. Mas a minha vida familiar pegou fogo. Eu vi isso na minha vida. Uma vez um professor de matemática de Shambhava, que ele encontrou em Vrindavana muito tempo atrás, talvez uns 30 anos atrás. Ele era muito meu amigo. Nós éramos. Ele era íntimo. Ele era da Gaudiya Mata. Ele falava o tempo todo sobre a sua mente. E um dia ele me disse: Ó oh Maharaj, Naquela época eu ainda não era um Maharaj. Na verdade eu ainda não sou. de Shambhava, por conta da sua humildade. Ele diz, veja, a minha mulher, ela me odeia. Ela me bate com uma sandália. Eu perguntei por quê. Porque eu canto os santos nomes. E minha filha também. Ela reagem contra mim. Elas reagem comigo. Porque eu fico cantando os santos nomes. Eu deixo elas fazerem o que elas quiserem, eu dou dinheiro para elas. Mas elas querem que eu coopere no desfrute material delas que eu leve elas nesse restaurante, num hotel. E eu não posso ir porque eu estou cantando os santos nomes, então elas me xingam, batem em mim. Mas um dia minha mulher desenvolveu o câncer e um câncer num ponto do corpo que então, não pode ser curado. E a mulher no hospital, quando eu ia dar minhas aulas, e quando eu voltava, eu passava no hospital, indo e passava no hospital, eu levava para ela tudo o que ela precisava, tratamento médico, tudo. E antes que ela morresse, Antes que ela abandonasse o corpo, com as mãos juntas, ela disse, o que quer que você tenha feito estava bem. E tudo o que eu fiz estava errado. Mas era tarde. Ela já tinha gastado a vida atrás de desfrute material. E as pessoas estão todas correndo atrás disso o um tempo todo. Eu não quero criticar as pessoas, porque a matéria é atraente. A matéria é tão atraente, mas ela é como uma miragem. Como quando uma carruagem, se uma carruagem pudesse voar, se o reflexo desse objeto voador estivesse na água e eu quisesse subir nessa carruagem, Existe o Pushparata no Ramayana. É como uma espécie de carruagem que tem hélices, como um drone. E ela parece uma flor. Ela é feita na forma de uma flor, com as hélices embaixo das pétalas. E Rama subia nessa carruagem. Lakshman, Sita, Hanuman, eles se sentam nessa espécie de objeto voador. Hoje em dia as pessoas não conseguem imaginar como um sonho, mas naquela época acontecia, eles construíam essas máquinas. Então, a gente sabe que a matéria é uma miragem, mas a gente não consegue ficar sem desfrute. O tempo todo nós estamos tentando desfrutar de alguma coisa, às vezes não direto, mas indireto. Às vezes a gente não desfruta diretamente, mas a gente desfruta indiretamente com a mente. Tão preocupada, dizia, não tente é, manifestar nenhum desejo de desfrute. Se você vai manifestar desejos de desfrute, isso vai ser é, condiciona mais condicionamento para você, você não vai conseguir sair daqui. É por isso que esses Vaishnavas não recebiam shiva de ninguém. Eles mantêm a própria vida, Gurakshara Das Babaji, Jaganatha Das Babaji Maharaj. Eles viviam, se alguém queria servir eles diziam: não, não, não, não, pode ir. Isso é Maya. A maya, maya vem na forma do serviço. Você não consegue entender? Um dia de Shambhava, uma. Jovem senhora. Agora que das bobas Maharaj, ele, não conseguia, ele já não conseguia ver materialmente. Ele conseguia ver com a consciência. E essa, essa senhora diz para ele, Maharaj, Maharaj, tem uma cobra aí. E ele ouve ela dizendo, e ele não conseguia ver, cadê ela, cadê ela? Ele veio a pegar ela. Ela tá, um, um, ela tá, na, você pode ser, ela tá perto da sua mão. E ele respondeu: "Eu quero que ela me pique". Porque eu não posso cantar os santos nomes. Que que eu vou fazer com esse corpo inútil? Eu não pude cantar os santos nomes. Eu quero que ela me pique. Assim eu vou embora. Esse tipo de mentalidade só existe nos Paramahamsas. Porque eles realmente sentem dor em relação à ilusão de todas as almas. Ou se o Senhor virá e aceitará as minhas oferendas. Por isso eles choram. Preocupado a dizer se você vai jejuar, ah, mas ofereça algo para o Senhor. E você dá isso para algum, para algum visitante. Goswami Maharaj não comia, mas ele cozinhava mesmo assim para o Senhor. Aí ele ia, era para ele tomar para mas algum devoto vinha e ele oferecia para o devoto. Então, mesmo jejuando, ele cozinhava para Krishna. Maharaj, você não sabia que eu estava vindo? Não se preocupe comigo. Ele falava, não, não, eu já tomei prachada, ele dizia. Eu, na verdade, eu quero jejuar, você toma. Eu vi ele fazendo isso várias vezes. Acontecia sempre de alguém vir e ele dar a prachada que ele ia comer para alguém que chegava. Uma vez, um cachorro, em Kalna, que sentava do lado de fora do templo. Um dia, Bhakti Pramod Puri Goswamara tinha saído dali. Ele sempre dava os remanentes para o cachorro. Mas aquele dia, quando Bhakti Pramod Puri Maharaj se foi, ele voltou e perguntou, você deu prachada para o cachorro? Ele falou, não, não, não dei, disse o Sevaka. Porque os Vaishnavas não estão observando se são homens, se são mulheres, se são cachorros. Eles estão observando que existe uma alma condicionada uh, perdida ali. E como liberá-la? Eles pensam nisso. Como no caso de Shivananda Sena. Então, como Shivananda, particularmente naquele ano, ele estava para encontrar Mahaprabhu e em Jagannathapuri. E um cachorro estava seguindo ele. Nós já falamos, por exemplo, que dois anos atrás, em alguma aula, eu me lembro de Shambhava. Você não deve cuidar de um cachorro, alma condicionada, na sua casa especialmente. Você não deve ter um, um animalzinho porque você se contamina com ele. Ele enche você de gunas. A Shivananda Sena viu que aquele cachorro não era um cachorro ordinário. Ele era um sábio que caiu naquela forma. Então todos os dias aquele cachorro ficava na porta do templo e Shivananda Sena dava prachada para ele. Um dia ele teve a confirmação de que ele não era um cachorro ordinário, uma alma comum. Uma vez, Shivananda saiu para mendigar, pra, ele voltou para tomar a prachada. Ele perguntou, você deu prachada para o cachorro? Não, não, a gente não deu prachada para o cachorro. Eles procuraram o cachorro em todos os lugares, e o cachorro não foi encontrado. E finalmente, eles não encontraram o cachorro. E finalmente, quando o grupo de Shivananda Sena chegou até Purushottam, Kshetra, Tajagannatha Puri, quando eles costumavam alcançar Purushottam Kshetra, eles não iam direto para o templo de Jagannatha primeiro, eles iam ver Mahaprabhu. Era assim o costume deles, todos os devotos. Eles prestavam reverências a Sudarshana Chakra em cima do templo e iam até. Uh, prestar reverência a Sajjaganatha Satinandana, ou seja, o filho de Satimatha, Mahaprabhu Nandan, filho. Então, eles ficavam todos ansiosos, como ver o Senhor, quando encontrar o Senhor, eles ficavam numa ansiedade doce. Nós estamos falando de ansiedade material, que disturba as pessoas, que coloca você em perigo. A, a ansiedade material pode levar você para o inferno. Mas nós não estamos falando de ansiedade material. Quando você se sente ansioso para fazer serviço do Senhor Supremo, para ser aceito pelo Senhor Supremo, essa ansiedade sim é positiva, como no caso de Druva Maharaj. Alguém pergunta, como é possível que Druva Maharaj tenha conseguido ver o Senhor Supremo? Porque ele tinha uma Anabilas, ele faz aquela, aquela austeridade de cantar os nomes de Vishnu, porque ele queria uma posição de rei, mesmo sendo um menino. Então as pessoas se perguntam como que ele conseguiu ver Krishna se ele tinha Anabilas. Mas os nossos comentadores Gaudiya Vaishnavas descrevem que ele tinha algo de extraordinário. Ele tinha um desejo intenso, uma, uma ansiedade, uma avidez de encontrar o Senhor Supremo. Esse tipo de avidez de encontrar o Senhor Supremo pode puxar o Senhor. É um dos aspectos de Bhakti, ter desejo intenso para encontrar Krishna. Então mesmo tal, ele tendo um pouco de Anavilás, ele ter tido, ou seja, um desejo pessoal para encontrar Krishna. Enquanto ele começou a cantar o nome de. De Krishna, quando ele começou sim, ele tinha Nabilas, desejo pessoal, um motivo pessoal. Mas depois que ele começou a cantar os santos nomes pela misericórdia de Narada, o Guru dele era Narada Maharaj, pela bênção de Narada, pela misericórdia de Narada de Maharaj. Gradualmente, durante o seu bhajana, ele começou a cortar e começou a perder seus anartas. Então nós já falamos sobre os processos de Bhakti e diz Maharaj. Mas quando ele encontra finalmente o Bhagavan, quando Druva encontra finalmente o Senhor Supremo, isso está descrito no Shrimad Bhagavatam. Ele tinha se livrado desses anartas. E ele estava extremamente ansioso para encontrar o Senhor Supremo. Esse foi o fator mais positivo que Dhruva Maharaj. Sentia. Ele queria atrair o Senhor. Isso está escrito. Este mantra está descrevendo esse aspecto. Essa avidez que Druva sentia para encontrar... Vishnu Narayana, uh, you know. so, Quando os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya, Mahaprabhu Saldana, Galdi, os devotos da Gaudia, quando iam para Jagannatha Puri Nilachal, Khetra, Kshetra, Kshetra. eles ficavam se perguntando quando eu vou encontrar Mahaprabhu. So Kshetra como Kurukshetra. Kuru Kshet então eles encontraram que aquele cachorro que tinha desaparecido do templo onde eles estavam antes estava lá, diante de Mahaprabhu. E Mahaprabhu estava dando coco para aquele coco. E o Mahaprabhu disse para ele: Fale Hare Krishna. E O cachorro pronunciou Hare Krishna. E que Siddhanta você aprende disso? Qual é a conclusão? Mahaprabhu. É o mood de Mahaprabhu. É o humor de Shri Manu Mahaprabhu, é o sentimento de Shri Manu Mahaprabhu. Mesmo um cachorro que se relaciona com os meus devotos, eu posso dar misericórdia para ele. Mas isso não significa, Maharaja explicou, que as almas condicionadas podem dar misericórdia para os animais. Tudo Khan, Khan, em distrito. Mahaprabhu disse o que falar do bhajana de vocês? Você, vocês que fazem bhajana, quanto, quanto eu quero bem vocês. Ah, imagine, mesmo os cachorros que estão na vila desses mesmos devotos, ah, eu sinto carinho por eles. O cachorro da vila de vocês, onde vocês moram, é querido a mim. Imaginem vocês, Mahaprabhu está pronunciando alguma filosofia? Porque Shivananda queria dar prachada para aquele cachorro para liberá-lo? Então, Mahaprabhu tomou isso como sua responsabilidade pessoal. Então, Mahaprabhu decidiu, decidiu é, é, liberar aquele cachorro porque os devotos puros queriam liberar aquele cachorro. Então entendam isso, se o devoto puro deseja que algum ser vivo, algum ser humano, algum discípulo seja liberado, Mahaprabhu botar isso como a sua responsabilidade pessoal. Esse é o Goranga Bhajan, adoração a Gauranga. Ele está pronto a liberar qualquer alma que seja escolhida pelos devotos puros. Não é que alguém que esteja nos Estados Unidos não possa ser liberado, ou alguém que tenha nascido na Austrália, na Áustria. A Mahaprabhu está sempre esperando para liberar uma alma, mas nós não estamos prontos. Nós não vamos seguir o processo do Guru Pada Padma, dos Vaishnavas de maneira total. Essa é a coisa principal. Então, Mahaprabhu sempre quis dar conselho. Não se ocupe de coisas materiais e desfrute material. Portanto, nós começamos com este verso. Lembram-se. Este corpo é um pacotinho de sangue, urina, fezes. Sangue, urina, fezes. Esse é um pacotinho, um saquinho de órgãos preenchidos com esses é, é, com essas substâncias, mas mesmo assim nós estamos sempre concentrados nesse corpo. Ontem nós falamos pro, sobre os olhos da consciência, o terceiro olho, o olho que se desenvolve ouvindo o conhecimento eterno e se aproximando do comportamento perfeito do Guru. Os olhos materiais não podem ver quase nada, porque eles também são feitos dessas substâncias materiais. Então, se alguém morre agora, em 12 horas, 8 horas o corpo já está cheirando então, ruim, você precisa jogar ele fora. Então, por que nós nos amamos? Por que, que a mãe ama os filhos e os filhos amam a mãe, o pai? Alguém se apaixona por uma moça? Por quê? Porque a Atma está lá. Porque a atma está lá, a alma. Caso contrário, não. Você não teria atração por aquele mesmo corpo se a alma não estivesse lá. E lá, nos Upanishads, nós podemos ler este verso. Por que nós nos amamos? a alma está dentro do corpo. O objeto do amor é a alma, mas nós estamos confusos. Nós vemos o corpo material e achamos que amamos ele. Isso é matéria, isso não é nada. O amor só é possível porque a alma está lá. Se a alma não está no corpo do filho, a mãe joga o filho no crematório. Ontem ela estava beijando aquele bebê, mas ele morreu. Hoje ela não quer mais beijá-lo. Mas existe uma concepção imperfeita aqui nessa questão. Porque nós realmente gostamos das almas, mas abraçamos o corpo. Saibam que tudo o que acontece no mundo, tudo o que se movimenta, todas as atividades, tudo o que acontece, tudo está ligado à alma. Incontáveis atividades estão acontecendo simultaneamente, todas em relação à presença da alma. Se a alma não estiver lá, quem sente interesse de alguma fazer alguma coisa? Então, este corpo é como um saco de sangue, urina, Pus, Billy. Isso, não é objeto do, isso não é objeto de amor, saquinhos de sangue, órgãos cheios de sangue. Por isso, Mahaprabhu diz, tente amar as almas, ter compaixão pelas almas. E aqueles que são verdadeiros panditas, aqueles que são verdadeiros sábios, eles nunca tentam desfrutar do corpo material. Aqueles que são tolos, eles sim, desfrutam o corpo material. Mas os sábios nunca, nunca querem desfrutar do corpo material. É feito de matéria, o que você vai fazer com ele? Então, quem é o sábio? Quem é o pandita? Quem é o erudito? Eu sei os Vedas, eu sei o sânscrito, eu sou um pandita? Não. O que significa ser um pandita verdadeiro? Krishna vai explicar isso para Udhava. O pandita é aquele que sabe que a sua, quais ações podem levá-lo ao condicionamento. A razão ou a razão da minha liberação. Aquele que consegue diferenciar o fruto espiritual ou kármico das próprias ações. Esse é o pandita. As ações materiais nos vão, vão nos condicionar, mas mesmo assim a gente não consegue se livrar delas. Ela é como uma doença crônica. Noite e dia, você deve chorar em nome de Krishna para se livrar disso. Quem sabe um dia ele expressa a sua misericórdia para nós. Então, devido a Maya, eu discuti ontem, como Udhavadji Maharaj pergunta para aquele Sanyasi Avaduta, aquele yogi brahmana que estava jogado num canto da rua e ontem Maharaj havia mencionado novamente que ele tinha 24. Gurus. Nós podemos ter muitos Shiksha Gurus, mais de um. Então, ontem, ele explicou que ele teve 24 gurus. Shiksha Guru é o Shiksha é o Guru instrutor, não? Né? Ele não é o Diksha Guru que dá a iniciação. Ele é aquele que dá a instrução. Tatha Purusha Então ontem, sabemos que essa Mãe Terra O O que nós podemos aprender da Terra? Neste lugar onde nós fazemos prédios, construímos a nossa civilização. O que nós aprendemos, podemos aprender da terra? Sobre isso, este Brahmana disse. Akramamana so, Opi. Bhutoir, bhuto, bhutoir bhuto akram mano yopi, dhiro dibo vasanuga, tad bhiyan naachale, marga anusiksham kither pratam. Avar nossa mãe terra, pritivima. Ela é torturada incessantemente por todas as pessoas. Tem cientistas que vão fazer testes nucleares embaixo da água, jogando mísseis. A desrespeito, eles devastam a terra. Veja, é guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Alguém fica de um lado, alguém fica do outro. Todos brigam sobre a terra e ninguém se importa com ela. E o resultado milhares de pessoas morrendo. então nossa pritivima vai se sentir muito com muita dor, mas mesmo assim ela não vai fazer nada, não pode fazer nada. você pode duvidar do que eu estou dizendo, pensando que isso seja o que eu estou dizendo seja algo falso. Isso é mitológico Como é possível que a mãe terra sinta alguma coisa Eu posso lhe dar evidências disso Eu posso provar isso de ah, a Deus a terra A mãe terra Eu posso levar você até Kamaka E mostrar para você Kamaka, sente dor Ninguém sabe eu vi isso com meus próprios olhos de Shambhaba. que no momento em que Priti sofre, ela sangra. Nessa localidade que Maharaj está citando, existe sangue saindo do chão. E quando acontece isso, ninguém pode cavar a terra. Todos nós, todos Vaishnavas, seguimos isso. Primeira vez que você está escutando, né? Em Amavati também. É proibido esburacar a terra ali. Nenhum preguinho a gente pode pôr no chão nessa localidade. É, extremamente, é estritamente proibido pelos Vedas. Existem lugares onde a terra é mais sensível e eles são proibidos e protegidos pelos Vedas. A mãe terra tem uma forma. Se você não acreditar, eu posso lhe mostrar as evidências do Bhagavatam. Quando todos os semideuses, juntos com o Senhor Brahma, Demigore, Sankar, reach semi-deuses Sankara, you know? eles vão And chegar até know? o Oceano de Leite. Ó oh, Senhor, oh. Oh. Oh. Oh. é onde yeah. mora Vishnu? Dentro deste universo material. E eles oram para ele. Ó oh, Senhor, And você pode nos ajudar. O universo oh. está numa situação that's terrível, a terra está invadida, cheia de demônios. E Pritividevi chora diante de Vishnu nessa praia do oceano de leite. Então Pritivimata chora. Ela vem na forma de uma vaca para ver o Senhor. E o Senhor Brahma leva ela lá. Talvez o Senhor Supremo ouça nossos pedidos, porque você está sofrendo. Todos os demônios e Rakshasas estão fazendo coisas tão terríveis sobre sua superfície. Por isso você chora. Então quando os demônios estão fazendo uma série de ações pecaminosas, Pritivima chora. Então está escrito no Bhagavatam. Tá? O Senhor Brahma e os outros semideuses, eles foram até. Ah, o Kira Sagar, o Oceano feito de leite, e naquela praia olharam para Vishnu que estava boiando no centro do oceano, sentado na Sheshanaga, e fizeram esta oração. No Chaitanya Charitamrita e no Chaitanya Bhagavata também está expresso que a Mãe Terra chora depois que eles completam o samadhi. Então, está descrito no Chaitanya Bhagavatam, quando ele põe nos braços o corpo transcendental, o, corpo, o divino corpo de Haridas é, Thakur, que depois ele dança com ele nos, nos braços e leva ele no oceano, lava ele no oceano. Você vai ver, está escrito no Chaitanya Charitamrita, ele fala para o oceano: Ó oceano! Hoje será purificado pela água que lavou o, corpo, o divino corpo de Haridas Thakur. Quanta sorte você tem hoje. Do meu Haridas, quanta fortuna você tem. Ele diz, hoje você se tornou o local de, da mais elevado de peregrinação. Porque todos os locais sagrados estão aqui. Ah, porque você está recebendo a água que lavou o corpo de um devoto puro. O devoto puro é a personificação dos locais sagrados. Aridas Thakur era uma joia transcendental da terra. Agora que realidade se foi. mais chora esse tipo de sábio, quando um sábio como esse se manifesta, quando eles vão embora da terra, você não tem estimação, você não consegue estimar, avaliar, quantas lágrimas a Mãe Terra derrama quando um sábio se vai. Então, dessa maneira, nós não temos ideia, Desse fato it, que Prithivima so vai é, yeah. ser capaz de tanto prêmio, not de tanto amor puro por Deus e pelos Vaishnavas. E sem consciência nós vamos torturar a Mãe Terra. Mas mesmo assim, ela não se, se lamenta, for for it, it, não it, it, it, ela não nos proíbe, ela não briga conosco, ela releva tudo. Ela suporta tudo. Ela não vai reclamar de nada. Então, esse avaduta, ele tem um siddhanta perfeito, porque ele vai dizer margat vannu seksham keteru it is as if it is as if our prithvi mother, mother prithvi she has taken a vow not to speak anything to anybody. nós sabemos que a mãe terra é como se ela tivesse feito um voto de não falar com nenhum de nós nós sabemos que por conta de Chaitanya Mahaprabhu, duas Shaktis se manifestaram: Vishnupriya e Lakshmi Priya. Vishnupriya é Bhushakti. Ela é uma das energias do Senhor. E se manifesta como a sua primeira esposa. E Lakshmi Priya é Shri Shakti. E Vishnupriya é Bhushakti. E também Lila Shakti se manifesta, ou seja, a potência dos passatempos. E as três vêm para servir Mahaprabhu de maneira exclusiva. Duas se manifestam como as esposas de Mahaprabhu. Porque ele vai se casar, mesmo sendo sempre celibatário, ele se casa com uma primeira esposa, que abandona o corpo e depois casa-se com uma segunda esposa e aos 24 anos ele toma a Então, sem essas, essas potências do Senhor, o nutrimento dos passatempos de Goranga Mahaprabhu não podem se manifestar. E é por isso que Vishnu Priya vem como esposa de, Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna Chaitanya, né, para que ela possa abençoar as almas que estão aqui. Ela é uma potência do Senhor. E a mãe terra. Voltando à mãe então, terra, ela não reclama, não fala nada para nós, quando é torturada por todos esses demônios que habitam a terra. E da terra, então, o que ele aprende? O perdão. O fato que ah, ela perdoa ininterruptamente. Os Vaishnavas, em qualquer situação, eles estão sempre prontos para perdoar os demais. Essa é a natureza dos Vaishnavas. como quando Haridas Thakur foi espancado em 24 avenidas, 24 mercados, 22 ou 24, 22 mercados, 22 avenidas. Ele pede perdão pelas pessoas que estão espancando. Ele, ele diga, ó oh, Prabhu perdoe, perdoe essas pessoas, então no momento até da morte o Vaishnava, ele, ele ora pela, pela auspiciosidade, pela bênção das, dos assassinos, dos seus torturadores, o Vaishnava só reage, parênteses, que Maharaj sempre fala isso, se a filosofia é atacada, se o seva é atacado ou se os gurus são atacados, mas por si mesmo ele não reage. Sadhu, Shikshet, Bhukh, Vrito, Naga, Shishya, and Paratmatam. Then, actually, from hill, big, big hill, big, big, big hill, like Himalayan hill, these are so many things. And trees and keepers. Então, o que nós aprendemos das montanhas e das plantas? Sobre isto, esse avaduta vai dizer este verso. O que nós aprendemos? Os verdadeiros sadhus. Continuamente, o Vaishnava puro, o sado, ele tenta liberar as almas condicionadas, fazer algo de bom para elas. Sempre o sado procura a oportunidade de servir os demais. Ininterruptamente, ele tenta servir a alma condicionada. Então, o sado devoto puro, ele está continuamente ocupado Sim. em fazer isso. Alguém uma vez perguntou para Prabhupada, Maksidanta, Prabhupada, quem é o sábado? Como nós podemos realizar? Eu quero ouvir uma palavra. Aquele que está sempre pronto a fazer algo, para o Guru Vaishnava, o Senhor Supremo, para o Dama Sagrado e eles veem todas as almas condicionadas em relação ao Senhor Supremo. Então, se alguma jivatma está em problemas, eles vão tentar ajudá-las porque ele é paradukha eles não conseguem suportar o sofrimento alheio eles não conseguem suportar então, o sofrimento alheio. alheio, então eles estão sempre tentando pular é, para servir essas almas condicionadas, eles não têm interesse pessoal, eles não fazem isso por si mesmos, é a natureza deles. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta, noite e dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia seva, quem pode dizer Talvez alguma jiva pudesse ouvir o que ele estava falando, ler um artigo, e pode ser liberada. Então, ele fazia mostras, publicava revistas em Hindi, em Bengali, em Uriya, em Urdu, em Tamil. Ele queria propagar o conhecimento para todos os lugares. O verdadeiro sadhu está sempre tentando ajudar as almas condicionadas. Para o Guru Vaishnava Bhagavan Nama Udhamma. Este mundo também veio do Senhor Supremo. Então, em relação ao Senhor Supremo, os Vaishnavas servem o mundo, servem as divas. Se você cortasse essa relação com o Senhor Supremo, então ele não tem interesse, porque isso se torna serviço material. Então, ele parecia, ele parecia, não, não deve, ele fazia serviço para as pessoas, mas ele, ele dizia, eu não estou servindo as pessoas, eu estou servindo para Matma sentado no coração daquele homem, daquele animal. Hoje de tarde nós vamos dar esse exemplo, muito então, bom, sobre isso, sobre esse tópico. Então, Rantidev, ele tinha uma visão diferente, tinha uma visão especial, porque todas as vezes as jivas procuravam a ajuda dele, ele dizia, ok, ok, okay eu vou lhe responder, eu vou, eu vou te dar uma solução. Mas o tempo todo, ele estava concentrado no Paramatma. Eu não estou servindo bestas, animais ou seres humanos. O Paramatma veio na forma deste pássaro, dessa pessoa. Então, ele não servia ninguém materialmente. As, outros, as outras igrejas ou instituições, eles querem abrir hospitais mas eles servem o corpo, então o serviço deles é material, eles estão servindo Deus, porque as almas estão dentro do corpo, eles estão servindo o corpo, eles recebem um resultado kármico, sim, material. Você faz seva material e você recebe frutos materiais, serviço transcendental recebe frutos transcendentais. Eu estou tentando fazer a prakrita seva, seva espiritual. Não material, a Prácrita. Prácrita. é matéria. Muito bem. Dessa maneira, o sado está sempre ininterruptamente querendo liberar as almas condicionadas. Essa é a natureza por que eles escrevem tanto, falam tanto, viajam tanto? Eles não, não, eles querem liberar todo mundo, eles sentem dor. Oh, quantas almas condicionadas! Como o Maharaj já disse: Senhor, se você puder liberar estas almas condicionadas, sem você eles não têm suporte. Então, nós vamos aprender alguma coisa das grandes montanhas. O que, que as montanhas vão nos dar? Elas dão água pura. As fontes, as nascentes estão nas montanhas. Nos, nos planaltos estão, nascem a água. Eu, One from Himalay, he bring one então, maharaj agora está falando de kandamul, de uma de uma raiz especial que tem um sabor muito doce, muito saborosa e muito cara. E quando eu fui para o Siliguri, Naquela ocasião, um devoto, quando Maharaj foi para Siliguri um devoto levou uma raiz doce para ele experimentar. Maharaj, isso aqui é muito delicioso. Você vai ficar cheio de saúde. E eu, e eu aceitei, de Shambhava. Então, esse kandamul também cresce nas montanhas. Ela nos dá abrigo na forma de cavernas, às vezes muitos sábios eles vão morar em cavernas. Na forma das fontes, das nascentes, a água vem das montanhas. Krishna e Balarama brincavam muito em, em Govardhana, Kiriraj Govardhana. Está escrito isso, não? Então é por isso o nome de Giriraj Maharaj é Haridasa Pariju. Por quê? O maior servo do Senhor Supremo, Haridasa. Deus, das servo. Ele faz serviços incontáveis, porque na colina de Govardhana, que existe também, em Vrindavana na Transcendental, ele tem florestas, flores, lagos, Cachoeiras, rios, ah, então Krishna, Radha, os Gopas, os Golpes, todos desfrutam em Govardhana. Então, por exemplo, pense nos Himalaias. O que, que os Himalaias não fazem? Sem os Himalaias, a gente não sobreviveria. Os Himalaias servam ininterruptamente, sem nenhum benefício econômico, sem ganhar nenhum salário. Os Himalaias fazem serviços incontáveis. Ah, os Himalaias dão sal, animais, neve, água, ah, eles marcam o tempo em relação ao sol. A paciência de um Vaishnava precisa ser maior que o tamanho dos Himalaias, de Shambhava. Então, dessa maneira, nós vamos entender que o sábio está sempre tentando servir todos, o benefício de todos, o benefício espiritual de todos. A vida de um sado é para os demais, é para todos e da árvore, a árvore dá frutas e flores e em troca ela não espera nada. A, a árvore nunca fala, eu estou dando tanta fruta, você não vai me dar um dinheiro. A, a árvore está sempre dando sem pegar nada. O rio sempre vai pegar água. O rio não vai beber água. O rio não vai beber nenhuma água. Ele só vai fazer a água fluir e distribuir a água para todos. Ela é uma corrente de água uma veia, manade, em sânscrito. Mas ela mesma não bebe água. O rio não bebe água. As árvores não querem nada em troca. A nuvem não espera nada em troca do, do, do fazendeiro. Ela fala, você está plantando trigo, frutas, eu tenho uma porcentagem, você deveria me dar alguma coisa, porque eu que estou produzindo a água que sustenta a sua plantação. Mas ela não diz isso. <risos> Está escrito. Os sadhus têm lindíssimas qualidades, qualidades que eles utilizam para os outros. É por isso que a vida do sábio é para todos vocês. Eles não têm interesse pessoal. Está escrito. Shashad It is written Shashy parata sarviha. Shashya parat Parato i kanta sambaba. Shadu shikshet. Burritu nobu shishha parat matam. How to serve. How to how to serve como servir os demais? Como abandonar um, o egoísmo, você aprende isso das montanhas e das árvores. Como viver para servir os demais, sem egoísmo algum, você aprende das árvores e das, das montanhas. Desta maneira nós servimos. <coughs> E o Sr. Krishna, no curso dos seus, dos seus brinquedos, sua, dos seus passatempos em Vrindavana, ele brinca ali. Um dia, Krishna diz para os seus amigos, para Shridama, Sudama, Vasudama, oh, amigos, nós temos que aprender algo dessa árvore, dessas árvores. Essas árvores fazem tudo por nós. Elas não falam nada para nós. Elas não reclamam de nada. Nos dão tudo. É por isso que Mahaprabhu fala de Trinadapisunichana, dizendo que nós temos que ser mais tolerantes que uma árvore. A árvore tolera tudo. Você vai, arranca um galho dela, pega as folhas dela, Frutas, sombra, a própria madeira, elas servem a todos ininterruptamente. Os pássaros, aos insetos, elas não ficam em silêncio enquanto os insetos cavam seu, seu corpo. Sr. Krishna fala para todos que as árvores não querem nada em, de, em troca do que elas dão. Porque as árvores... Então, está escrito por Bhaktina da Nudhattakura que as árvores, elas jejuam por muito tempo, elas não pedem nem água, elas não falam nada disso. acha tu este é. verso em bengali e na frente do <susurra> sol fervendo a árvore também não reclama, se eu vou decepá-la com um machado. Às vezes ela fica semanas sem água, não chove na seca, ela não diz nada. E quem quer que peça o que ela tem, tudo ela dá. Então, este avaduta sannyasi, ele vai dizer, eu aprendi tudo isso das árvores. Ah, isso não é um brinquedo. Aqueles que estão nesse, nesse nível, eles aprendem só olhando. E aqueles que são como tolos, eles podem até escutar um monte de coisa e não empreendem nada, não realizam nada. <risos>